Pra tipo, o cara deu o sprint para chutar, deu um salto, um treino de potência. E aí você vê que o ATP, tua fosfocreatina, cai pra caramba para tentar manter o teu ATP estável. Então quanto mais reserva de fosfocreatina você tiver, mais você mantém o teu ATP estável. A nível dessa conversão. Então pra exercícios fosfagênios, glicolítico, anaeróbio, alático, fosfocreatina é um ótimo suplemento. Aí o que, que seriam esses exercícios? Musculação. Aí, por exemplo, é o que eu falo, o exercício, que é a carga externa, você vai tirar uma carga interna, isso que é importante. Se você fizer a musculação e recuperar pouco de uma série para outra, ele vira um glicolítico lático. Por quê? Você precisa em torno de um minuto, um minuto e trinta para você refazer o estoque de fosfocreatina. Então você vai lá, o cara lá, circuitão. Aí ele fala, pô, pra vocês irem entendendo o que eu tô falando, pega a visão. O cara vai lá, circuito, na musculação. Pá, pá, pá, fez um ali, 10 segundos ali, 10 repetição, fosfocreatina. Aí foi direto, 10 segundos, vai pro outro ali, pá, pá, pá, pá. Já tá gerando resíduo metabólico. Por quê? Você precisa de um minuto a um minuto e meio pra você refazer o teu estoque de fosfocreatina. Então você passa do metabolismo alático pro metabolismo lático. Começa a gerar resíduo metabólico. Isso pode ser bom, pode ser ruim, dependendo do que você quer. Só pra vocês entenderem.